Hey, e aí, tudo bem? Hoje a resenha vai ser sobre a Broca Espada. Preparado? Esta é a Broca com Ponta Intercambiável e o modelo deste vídeo é a Espada, que se diferencia das demais de sua classe apenas pelo design, considerando que cada um tem sua finalidade. Pode ter diversos comprimentos e níveis de profundidade. Ela pode ser usada em máquinas convencionais e em CNC, e isso acontece por conta do seu encaixe, tendo ela dois tipos de haste. Um detalhe bacana dessa broca são os acessórios dela. Como ela permite refrigeração, vem com um adaptador para que a mangueira pela qual entra o líquido fique estática, sem atrapalhar o processo de furação. E claro, a cereja do bolo. O inserto de ponta intercambiável que, diferente das brocas inteiriças que com o uso perdem o diâmetro original e precisam ser trocadas ou afiadas, quando estão gastas as de ponta intercambiável precisam apenas de uma ponta nova. Ah, lembrando que temos um vídeo mostrando como montar essa broca. Só dar uma olhadinha no nosso Facebook e você vai encontrar. Outra característica interessante dela é a economia de tempo, que em alguns casos diminui drasticamente. Ou seja, estamos falando de um custo-benefício muito bom. E é isso aí galera, precisando de uma dessa, entre em contato com a Virtus. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, só curtir que a gente providencia mais. Até a próxima!